Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Misel Bem falando, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Crypto Space Marketing, vai dando logo o seu like, vai se inscrevendo no canal, fique por dentro, porque você vai ver hoje uma novidade, fica até o final desse vídeo, você vai ver uma novidade aqui surgindo dentro dos contratos inteligentes, ok? Quem já viu aqui no nosso canal, já acompanhou aqui a saga, né? A... A corrida aí da Forçage fantástica, tá fantástica, simplesmente muito, muito boa. Já são a ah, mais de 900 mil pessoas, quase um milhão de pessoas participando. Ainda está funcionando. Forçage é claro, sim. É um contrato inteligente feito pelo senhor lado russo, tá que trouxe aí essa grande novidade. São duas matrizes, tá dentro do modelo crowdfunding, então fantástico porém todos nós sabemos que a taxa da a taxa de de de gás né ou então a taxa de transferência é, de etéreo ok ela ficou muito muito cara muito cara ok sim a taxa de ethereum ficou muito cara eu vou dar um exemplo aqui para vocês como se eu fosse comprar aqui então a quarta casinha aqui na forçagem ethereum tá bom eu vou fazer aqui a compra tá como se eu tivesse comprando tá precisa de confirmação aqui da carteira é claro que eu não tenho os fundos né eu não tenho aqui a a a quantidade correta para poder enviar é só uma simulação e para você ver aqui, ó, o gas fee, ou seja, a taxa já atinge aí, está em 7 dólares, 7 dólares e 65 centavos, tá bom? No Brasil, o que significa hoje 7 dólares, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que, que significa hoje no Brasil 7 dólares. Então vamos vir aqui na cotação, em dólar, e vamos ver então o que significa hoje 7 dólares e a 65 centavos muito bem aqui ó 65 tá bom 7 e 65 aí já dá para ver que beira aí uns 36 reais vamos ver assim, aqui com centavos 40 reais só de taxa pessoal muito importante isso aqui porque 40 reais de taxa fica inviável inviável não tem como trabalhar com 40 reais de taxa na forçagem ok eu vou até rejeitar aqui a transação, obviamente, porque não vou fazer essa transação aqui usando a Metamask, ok? Então no total ficaria 71 para abrir a quarta casinha aqui na X3, tá bom? Então vou rejeitar aqui, tá? Só para mostrar para vocês a taxa, já baixou muito a taxa, já chegou a mais de 30 dólares, 40 dólares de taxa, isso é um absurdo, por quê? Porque a blockchain, ou seja, a rede da a da força a rede da Ethereum ficou com uma movimentação muito grande acima da média tá o Ethereum subiu bastante e então as taxas ficaram muito grandes com isso o seu lado tá eu, eu, eu chama ele de senhor lado porque esse é o nome dele ok é a assim, seu eu vou até digitar aqui para vocês pessoal vou até vir aqui rapidamente no google imagens tá Porque eu quero mostrar isso aqui para vocês eu vou colocar aqui ó Forçage lado tá aqui nós vamos ver a foto imagens vamos ver a foto aqui do a uh, eu, eu vi uma live até esses dias com ele tá já vi algumas lives esse aqui é o, o dono o idealizador o cara que inventou a forçagem que foi lançado dia 6 de setembro. ou oh, perdão, 6 de fevereiro, 6 de fevereiro. Então vem vindo, vem a, a, a, a correndo aí a forçada já há alguns meses, né? Então a gente tem em fevereiro, agosto, julho, fevereiro aí, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí tem uns 5 meses mais ou menos, tá? Uns 5, 6 meses aí que já vem correndo. Então a forçagem Ethereum, porém as taxas ficaram altas. E qual a solução para isso? Qual foi a solução para resolver este problema? Foi então criar a forçagem TRX, a forçagem Tron, escolhendo uma moeda mais barata. Miseru, quanto que custa essa moeda hoje no mercado? O que, que ela significa? Vou mostrar para vocês. Vou vir aqui, aqui no a conversor e vou escolher Tron. Um Tron hoje, gente, pasme, pasme. Um Tron hoje custa 18 centavos de reais. 18 centavos de reais é absurdamente barato, absurdamente baixo. As taxas são assim, absurdamente lá no chão. Ou seja, esse homem, esse idealizador gênio criou então uma solução para podermos continuar com os trabalhos na forçagem já estou aqui com indicado já estou aqui com 3 dólares ganhos e muito legal porque a forçagem tron traz para nós 15 casas ok 15 na x3 e 15 na x4 ok então muito muito legal muito interessante o contrato inteligente é algo que vem crescendo hoje no mundo é algo que vem se expandindo muito bem e a gente tá é, vendo a, o potencial que tem o contrato inteligente, tá bom? Então eu vou estar é, gravando outros vídeos, tutoriais de como faz ativação, como trabalha, mas você vai ter que se adiantar já e baixar esta carteira, a Tronlink, tá? Tronlink, eu vou até abrir aqui para você, ok? já ter acesso já saber qual a carteira você vai precisar você pode baixar a tron link ou a a, a, a masctron tron Mask tá bom também existe a tron Mask que é a carteira que você vai também usar ok então TronLink link ou tron Mask você vai baixar você vai colocar como extensão aí no seu no seu computador, ok? Então, ou a Tron Mask ou a Tron Link, e você vai comprar os seus Trons. Já indico para você que na Binance, tá bom? Na Binance você tem, então aí a a, a moeda Tron para você poder estar comprando ou mesmo é isso mesmo, aqui na Binance, tá? Então você vai ter a moeda Tron aqui. Vamos ver aqui a, a... Muito bem, os tipos de moedas que a, que a Binance tem, tá? Você pode vir aqui, você pode a, a pesquisar, né? A, se eu colocar aqui em mercado ou trade, trade básico ou mercado, aqui eu posso pesquisar pela moeda, por exemplo, vou colocar aqui TRX, que é a sigla do Tron, tá bom? TRX, tá bom? E ela, então, faz o trade, ou seja, compra e vende Trons aí no mercado. Ok, então é muito importante você já ter o Tron aqui já dentro da sua carteira de extensão para você estar sincronizando com a tua Tron forçagem ou Forçagem Tron TRX, ok? Que é o símbolo do Tron e depois vai ficar um card aqui em cima para você estar vendo então o tutorial de como fazer isso. Então eu aguardo você na descrição desse vídeo que tem o nosso link do grupo, link de, de indicar de Link de contato, tá? WhatsApp, telefone e você vai poder estar entrando em contato conosco, ok? Esse é um vídeo rápido aqui, só para mostrar para vocês a solução aqui. São 39 mil pessoas ainda, está bem no começo, começou agora dia 8, hoje é dia 9, 8, então está bem no começo. é fantástico essa solução e a rapidez do Tron, a rapidez das transações são muito, muito boas. Então aguardo vocês aí, até a próxima e tchau tchau, não esqueça de dar o like e se inscrever aqui no nosso canal, tchau tchau.